Seu amor me deu força, dai almas que rumina por onde eu for. Joba, me deu seu amor me deu força, dai Tambor para os caboclos vai o Jubam me deu o seu amor.